nesse projeto de Macaé-Portujá e durante esse interregno eu escutei muita coisa aqui né? gente utilizando a mídia gente colocando na cabeça das pessoas que não existia mais nenhum entrave para esse porto e aí eu escrevi duas perguntas eu não quero ser indelicado, mas eu tenho que fazer tá? Então vamos lá Meu nome é João Rodrigo é, sou. Alô Sou o presidente do CITPIC Senhor prefeito O projeto 019 chegou na Câmara dia 5 de 12 de 2016 E a primeira discussão ocorreu no dia 13 de 12, de 12 de 2016. E dia 28 de 12 de 2016, foi votado e aprovado. Chegou nas suas mãos, dia 3 de 1 de 2017. O senhor tinha 15 dias para vetar ou sancionar mas se manteve inerte. Em 1 de 2 de 2017, mandou ofício para o Presidente da Câmara não promulgar. Explique para os presentes o porquê dessa omissão e por que a ordem para o Presidente da Câmara. A segunda... Eu só faço, João, porque isso não foi uma ordem, foi um pedido. E o presidente da Câmara não recebe o ano. Ah, tá, bom. tá bom. A segunda pergunta é, senhor prefeito, por que o senhor divulgou em todas as mídias e para toda a sociedade que não havia nenhum impedimento para a construção do porto de Macaé? Porque não é verdade. Por que o prefeito cria situações para desmoralizar a Câmara de Vereadores? Anulando uma votação legítima, as votações agora é de fato conta. A Câmara vai carregar essa nódoa por muito tempo. Muito obrigado. Quero falar ao João também que isso aí foi votado aqui na Câmara, não foi uma decisão do prefeito, nem do presidente, nem presidente. O plenário o plenário votou pela anulação do projeto. Plenário, o plenário é absoluto nos casos omissos, no nosso agro e no nosso estado. Eu, das torno de três minutos, eu posso falar alguma coisa a mais? O vereador doutor Márcio falou também que votou sem nenhuma discussão, mas votaram no Ok? uma colocação mais votada, não vamos discutir. Ah, sim. É exatamente, senhor João. E aí, como eu fui citado, quero responder. Acho que foi em janeiro, né? Três meses atrás. A pergunta foi do prefeito. E isso... Deixa eu, deixa eu só... Vou liberar a pergunta, deixa só... Eu pedi a assim, respeitar, se eu podia falar aqui, se não puder, eu ficar difícil. É, eu acho que esse atraso nos deu oportunidade da população de Macaé toda tomar conhecimento desse projeto, tomar conhecimento das implicações, tomar conhecimento que esse não é um projeto de porto, é um projeto de muitas coisas, de muitas, muitas coisas, que ninguém discutia, vereador Marcelo, e que hoje escute se ele quer ser vizinho do lugar que vai armazenar o material radioativo, eu não quero. Mas pode ser que vocês queiram. Não tem problema nenhum, nós vamos respeitar. Né? Se ele sabe que tudo que vai... A lei, a lei de zoneamento que permite várias outras atividades, mas o prefeito agora está com condições... Agora, acho que, essa, que deu a permita. De todos os erros, esse aqui é o maior acerto. A presença de todos aqui discutindo essa, essa lei. Presidente, como eu fui citado, só queria que o senhor lembrasse o que o senhor falou na última reunião. Qual o dia que foi aprovado pelo meio, é, pela comissão de. pelas duas comissões, quem era o presidente das comissões e qual o dia que entrou e qual o dia foi aprovado. O senhor pode me relatar isso aí? Eu agora não tenho, mas mais, foi muito rápido. Passou muito rápido pelas comissões. Eu não tenho essas datas agora, mas o presidente da comissão é o vereador Maxwell das duas de justiça e redação de ambiente. E ele e foi muito rápido, Não projeto tramitou nessa casa tão rápido. Né? Isso aí é uma verdade que... E foi votado no dia da votação do orçamento, que é o dia de uma votação única. É só para o orçamento. Não. No dia da votação do orçamento. É, é o povo aqui na hora.